Gente, passando para recomendar o livro Aliança de Sangue, uma história de amor eterno do jardim à cruz, agora em nova edição. Leonardo Capuchinho, autor do livro, é o diretor do Seminário Teológico Carisma, da Batista da Lagoinha e também o professor dessa matéria que se transformou em livro. O livro de Hebreus diz que nenhuma aliança é ratificada sem sangue. Isso foi dito dentro de um contexto onde os povos antigos do Oriente sabiam exatamente o que significava uma aliança de sangue. Muitas vezes, pela falta de compreensão, nós não percebemos a abrangência da mensagem. Aqui o autor, além de um tratado bíblico incrível, vai expor argumentos históricos, culturais, que nos ajudam a entender essa mensagem abençoada e transformadora.